Você sabia que dar aulas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida? Uma escola lá de Alphaville me chamou para poder dar as aulas de física e eles me ofereceram um monte de aulas, me pagavam muito bem, mas depois de três anos eu decidi me demitir daquele lugar. E foi por causa dessa decisão que eu pude me dedicar a esse espaço que hoje é conhecido como Open Maker e também ajudar na articulação da rede dispensada dos apriscos. Mas hoje eu vou explicar para você essa história completa, com todos os detalhes. E essa história começou quando eles me chamaram para poder trabalhar lá para aprovar os alunos deles no vestibular. E eu respondi pra eles que eu sabia fazer esse negócio, mas não seria melhor a gente poder trabalhar com projetos com esses jovens? Mas eles disseram que não, porque na verdade eles queriam rigor acadêmico. Mas até aí estava tudo bem, porque eu tinha liberdade para organizar as minhas aulas, os alunos eram bem comportados, a minha equipe era sensacional. Mas sempre aparece algum diretor escolar e acaba atrapalhando todas as coisas. O CEO dessa rede de colégios me pediu para eu organizar os professores e convencer eles a produzir os conteúdos para a plataforma que ele queria criar. Na cabeça dele, se a gente costuma colocar 40 alunos numa sala de aula, por que a gente não poderia ter 400 numa sala digital? E foi aí que eu percebi que ele entendia muito bem a respeito de negócios, mas muito pouco a respeito de educação. E isso foi antes da pandemia. E é claro que os professores acabaram não topando participar disso, por dois motivos. Primeiro, porque essa automatização em longo prazo faria com que eles perdessem o emprego. E segundo, porque isso era injusto, o colégio ia ganhar muito dinheiro enquanto o salário do professor ia permanecer igual, além do fato de que toda a propriedade intelectual relacionada com a produção do conteúdo de física para os alunos ficaria sob propriedade da escola, porque ele seria produzido em horário de trabalho. E para os professores isso acabou soando como se fosse um ganha-perde, porque eles teriam que trabalhar mais ganhando a mesma coisa. O problema foi que, como os professores não aceitaram, eles pediram para que a gente convencesse os monitores, que era aquela classe de professores que estava aprendendo a profissão, aprendendo a lecionar. E na cabeça desse diretor, como os monitores ficavam meio ociosos durante as aulas dos professores que eles assistiam, então eles teriam tempo disponível para produzir esse material de graça. Para mim, o pedido dele soou como se eu tivesse que pressionar essa classe menos favorecida a produzir mais para que a instituição ganhasse as custas deles. E foi a partir daí que eu me deparei com um dilema. Será que eu vou me reunir com outros professores para a gente produzir um conteúdo que seja acessível para todas as pessoas, sejam elas de escola particular ou pública, ou será que eu vou ficar partidário à defesa da minha classe trabalhadora de professores? E passaram alguns meses e eu decidi me desligar dessa disputa entre administradores e educadores. Foi a partir daí que eu juntei alguns educadores que tinham essa visão de produzir uma educação emancipatória. A gente então fundou esse espaço que é chamado hoje de Open Maker, criamos um canal do YouTube. E eu comecei a me dedicar para formar uma rede de produtores de conteúdo independentes, mas que tinham essa visão de compartilhamento solidário, de criação de obras que estavam disponíveis para serem editadas, remixadas por outras pessoas. Isso que se costuma fazer por intermédio das licenças abertas Creative Commons. Além disso, a gente criou também esse canal no YouTube chamado Dispensado dos Apriscos, atendendo pessoas que tinham necessidade de conteúdos espirituais que estivessem desvinculados das instituições religiosas. E eu me refiro a palavras libertadoras para ajudar as pessoas a evoluir dessa dependência das igrejas. Nisso eu estou me referindo, por exemplo, aos dominadores de um rebanho que deveria pertencer a Jesus e não a uma placa denominacional. Dezenas ou até centenas de músicas foram compartilhadas com licenças abertas por intermédio desses canais associados à rede dispensária dos apriscos. E eu estou aqui hoje para compartilhar e convidar você para participar com a gente dessa história. Se você tem interesse em conhecer mais a respeito dos conteúdos do site Dispensário dos Apriscos, eu deixei o link na descrição. E se você quiser saber a respeito dos próximos conteúdos que a gente vai divulgar nesse canal, então não esquece de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber as notificações. Se você ficou interessado em conhecer mais a respeito do Open Maker, então faz sua inscrição aqui. E a gente se vê nas próximas histórias. Falou!